E aí, gente, beleza? Aqui é o Stick, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um projeto muito promissor. Esse projeto aí, basicamente, tem tanto o seu token, que você rodando o token, você vai estar tá ganhando Bitcoin, e também estão desenvolvendo um jogo NFT de cartas, olha só que bacana. Então é um projeto aí que você ganha holdando, né, o token, é um projeto que pode ter valorização, é um projeto que vai ter jogo NFT pra você jogar e ganhar dinheiro, então é bastante coisa bacana pra vocês conferirem, beleza? Então, galera, estamos aqui no site do projeto, os links necessários todos aí pra você ver, esse projeto mais a fundo estão na descrição e tem um site bem simpático aqui, né, mano? Uma galinha e alguns bitcoins. Por que galinha? Porque o token chama REN token, ok? E pra quem não sabe, a tradução de Ren é galinha. Então, seria o token galinha, bem simples, tá? Como se fosse a galinha dos ovos de ouro, né? Que botam um ovo de ouro. Essa que é a ideia aí. Só que em vez de ouro, é Bitcoin. Então, aqui tá falando, inclusive, Hold, né? O Ren, pra ganhar Bitcoin. Então, tem o sistema de recompensas de Bitcoin e o jogo de cartas NFT. É basicamente esse o projeto em si. Bem simples de entender, cara. Vamos descer um pouquinho aqui, fala um pouquinho sobre o projeto, tá? Então, vamos lá. Ren é um token comunitário descentralizado baseado na Binance Smart Chain, com uma renda passiva em Bitcoin. Tem o um maior sistema de recompensas com distribuição automática e basta manter os seus tokens REN em sua carteira e você ganhar Bitcoin. 5% de cada compra e venda feita é redistribuída para todos os detentores de REN. E REN está desenvolvendo um novo jogo de cartas NFT, então isso vai garantir uma renda passiva crescente para os investidores, segundo eles. E aqui também tem um contrato. Lembrando, lembrando sempre pegue o contrato aí oficial do site para não cair nenhum scan. E aqui vocês podem ver a galinha do, dos ovos de ouro, como eu falei para vocês. Então essa que é a sacada deles achei bacana, tá? Aqui um pouquinho já do Tokenomics, tá? Então a gente pode ver o nome do token seria galinha, o símbolo, né? Galinha que é REN, né mano? que Aqui tá traduzido fornecimento de 10 trilhões o fornecimento achei meio alto, tá? Mas tudo bem, porque é Bitcoin até recompensa né? Então um compensa o outro. Tem um imposto vamos dizer assim de 10%, titulares 5% BTC, 1% liquidez e 4% marketing e aqui embaixo a gente pode ver também um pouquinho da questão, ó, que é 30% da pré-venda na Pink Sale, 18% é liquidez, é um ano travada na Pancake Swap, tá bom? 17% é no desenvolvimento de produtos, 15% do time também é um ano bloqueado aí na Pink Lock, e 20% vai ser queimada, 1% por mês, por 20 meses, tá? Então essa que é a ideia deles. Aqui falando um pouquinho do jogo de cartas, que ainda tá em desenvolvimento, tá? Tá parecendo um jogo simples ali, algo como roleta, tá? Alguma coisa assim nesse sentido mas tá escrito aqui, play to earn, né? Então você joga pra poder ganhar dinheiro. Então pode vir a se tornar promissor esse jogo aí, tá? E aqui a gente tem o um roteiro, então a fase 1 já foi, que foi a publicação do site, implementação do contrato, liberação da notepaper, auditoria pro contrato, e agora eles estão fazendo marketing pra pré-venda, e aí vai lançar a pré-venda na Pink Sale, e depois a liquidez da PancakeSwap bloqueada logo em seguida. Na fase 2 vai ter marketing na mídia social, influenciador, e eles pretendem atingir 20 mil membros no Telegram, Twitter, 5 mil titulares, tá? E um valor de mercado de 5 milhões. E achei bem legal que eles querem ter a loja de mercadorias, eu acho isso muito importante aí pra economia do token Ele vai ter uma funcionalidade pro token, né fase 3, mais marketing listagem na CoinMarketCap, e na CoinGeek segunda listagem, 50 mil titulares, parcerias mundiais, valor de mercado de 20 milhões, e olha só, eles estão aqui planejando para fase 4, né, lançamento dos seus cartões NFTs, né, o jogo de cartas NFT, então isso é só na fase 4 é um projeto aí que tem um certo médio prazo vamos dizer assim, tá, e eles pretendem crescer bastante ali, parceiros, tá, Unity, Binance Labs, Redbubble Pink Sale aqui, tudo que vocês podem estar tá conferindo por aqui, fechou? E beleza, agora voltando aqui para a página principal, a gente tem o contrato. Então vocês podem ver aqui, rapaziada, o contrato, analisar mais a fundo e tudo mais. Então, então lembrando, vai entrar na Pink Sale agora, logo em seguida na Pancake. Então ainda tá bem no início do projeto, por isso que eu resolvi trazer para vocês, porque pode ser promissor aí, né? Então aqui a gente tem a pré-venda da REN na Pink Sale, tá? Então aqui fala que REN é um toque comunitário descentralizado, baseado na Binance Smart Chain, com renda passiva em Bitcoins e tem o sistema de recompensa Bitcoin com jogo de cartas NFT. Segure REN, ganha BTC, 5% e auditado pela Audi. Rate Tech. Então eles estão planejando uma valorização de 100x, obviamente, galera. Isso aqui é um planejamento. Pode ser que dê certo ou não, basta você fazer sua análise de risco aí, tá? Porque basicamente isso aqui é apenas um planejamento. E aqui é muito importante a gente ver, por exemplo, fornecimento total 10 trilhões, tokens para pré-venda aqui vai ser 3 trilhões, tokens para liquidez aqui 1 trilhão 800 bilhões, tá? E aqui é muito importante o horário de início da pré-venda, 25 do 3 agora, 11 horas. Isso aqui é UTC, tá, galera? Então, ó, tô gravando esse vídeo uns dias antes, tá? Então dá tempo de vocês planejar isso se você gostou do projeto, quer entrar para dia 25 do 3 e você tem até o dia 27 do 3, o final aí dessa pré-venda é dia 27 do 3, ok? E a listagem vai ser aonde? Na Pancake, aqui tá Pancake Swap tá traduzido, né? Pancake aqui é a listagem. Então eu vou deixar o link para vocês na descrição, se você quiser tá entrando na pré-venda aí desse token barra jogo NFT. Aqui na Pancake vocês podem ver que já aparece aqui, mas ainda não tá disponível, né? tá vendo? Ó, ainda não aparece nada, mas em breve vai estar tá podendo, ok? E aqui a questão do Audit Rate Tech, né? Então, então, Smart Kit Security Audit, Audit Rich Tech for Hand, ok? Então, tá aqui... Dos detalhes pra vocês. E aquela olhadinha básica no Twitter deles, 1.332 seguidores, tá? É bom analisar também. Vou deixar pra vocês na. Vou deixar para vocês o link na descrição, porque é legal você tá vendo, engajamento e tudo mais. Pra quem gosta de conferir, ok? Então, galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje, esse token barra jogo NFT. O projeto é bem básico, simples, então não tem muito o que enrolar pra ficar analisando, tá? Mas assim, considerações finais, cara. Obviamente que eu tenho que deixar claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, porque no mercado de criptomoedas tem risco, né? Então, assim, minha opinião, sendo bem sincero com vocês, esse tipo de projeto. Tem duas opções, ou ele vai subir ou vai cair. Ninguém sabe o que vai acontecer ali no lançamento. Então, você pode querer fazer um trade, tá? Esperar valorizar ali, vender e fazer um lucro. Ou você pode tentar segurar o token ali, receber algumas recompensas em Bitcoin, e esperar lançar o jogo NFT para ver se vira alguma coisa. Então, mais ou menos essas estratégias aí. Mas, obviamente, você decide, cara. Faça a sua análise de risco, você vê quanto dinheiro você pode colocar num projeto, porque pode perder ou pode ganhar. Então, você vê o que você pode fazer. Minha função aqui é só trazer o conteúdo, você faz a decisão. Ok? Dito isso, cara, vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!